No vídeo a seguir vemos o um momento em que um homem chega da balada em plena madrugada em sua casa. De ruang Foi quando de repente Ele se deparou Com uma estranha figura de pé Em seu banheiro Uh oh. ou uma mulher de costas que ele acredita ser um fantasma materializado. Repare que há muito sangue em suas vestes e escorrendo pelas pernas parece estar menstruada. Tutupaja minutos mais tarde após tentar afastá-la ela se trancou no banheiro mas ao abrir a porta já não havia mais nenhuma alma lá dentro <risos> Imagens perturbadoras registradas em uma rua no Japão essas são imagens de uma câmera acoplada em um policial que estava abordando um homem, cujo rosto não fora revelado. Em determinado momento das imagens, vemos que este sujeito que praticava crimes pelas ruas não estava sozinho. Neste exato momento, vemos uma figura fantasmagórica encostada nele. No vídeo a seguir, vemos uma família filmando um proprietário mostrando os cômodos do apartamento que eles irão alugar. Estava indo bem até ele abrir uma das janelas. Não sei se você notou, mas na janela do prédio ao lado há vários rostos fantasmagóricos. Mas o pior ainda vem seguir. seguia Ah, o que você está O no vídeo que se segue, vemos um motorista de Uber pegando uma passageira. Mas essa não é uma passageira qualquer. A fantasma simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Lhe informar, mas se você é Uber, infelizmente não está isento de passar por situações semelhantes, pois o mal não escolhe hora nem lugar para se manifestar. No vídeo a seguir vemos uma menina muito amargurada, pois está há horas tentando tirar uma lente enorme de seus olhos. Jesus hurt so bad I can't get it out. Ooh, I got it I got it I got it I got it, I got it. Seus olhos estão lacrimejando, queimando, doendo e começando a ficar inchados. Depois de muita luta, ela conseguiu se libertar daquela enorme lente de borracha. Muitos internautas disseram que estavam chorando só de ver. Oh, my God, I can't grab it. Jesus, so bad, I can't get it out. it. Oh, I got it, I got it, I got it, I got it. No próximo vídeo vemos o caso do homem que se dirigiu ao banheiro e foi impedido de entrar em sua banheira por uma criatura aterrorizante. Nas imagens vemos um ser bizarro, branco, com bocas e olhos negros, além de mãos com garras enormes que podem facilmente rasgar suas entranhas. Com medo o homem deixou a câmera no tripé filmando o invasor e deixou a casa em busca de ajuda, mas ao retornar viu que havia algo estranho. A criatura já havia desaparecido e a câmera havia registrado apenas alguns segundos que foi o tempo que ele estava olhando para a câmera após posicioná-la. Aqui temos o que talvez seja o mais preocupante da lista, gente do que seria o projeto do robô humanoide, cujos protótipos poderão substituir os seres humanos opostos ao governo mundial. Aquelas pessoas que não querem se sujeitar a NON. Parece que os governantes querem um povo que os obedeçam sem questionamentos, nem que para isso seja necessário eliminá-los e substituí-los por máquinas. investigadores do paranormal foram até um prédio abandonado na Síria após verem uma figura fantasmagórica os observando da janela do quinto andar, e lá foram eles pelos corredores do edifício até que um ser misterioso é filmado correndo no final do corredor. <risos> Depois eles vasculharam o prédio inteiro, porém ninguém foi encontrado. As imagens registradas na China expõem um cardume de peixes desesperados atrás de comida. A poluição que um homem levou para aquelas águas tem tornado o meio ambiente marítimo inabitável e os peixes estão quase entrando em colapso, atacando qualquer migalha de comida que caia na água. Até uma pedra jogada na água faz os peixes entrarem em estado de pânico. Sim, o fim está próximo. O que seria isso? Parece que é um monstro vagando debaixo da terra... Seja o que for, é dotado de muita força, pois consegue deslizar com muita fluidez como se estivesse andando pelas ruas dos tijolos amarelos do filme O Mágico de Oz. No entorno, muitas pessoas curiosas registrando a passagem desta coisa que logo desapareceu e ninguém soube explicar do que se tratava. registrado em 2016 nas imagens vemos uma família normal em um quarto uma mãe no computador e seus filhos descansando a janta lá no fundo note que é uma bonequinha mas não é uma bonequinha comum pois esta parece ter vida própria quando não há ninguém olhando ela se move sozinha são coisas que podem acontecer na casa de qualquer pessoa, inclusive na sua. Como no filme do Chuck, sempre que há alguém olhando, a boneca retorna ao seu estado de boneca normal paralisada. Você meu novo playmate. Você meu único playmate. Esse vídeo ficou conhecido como The Blank Wand Soap e logo viralizou na internet. O vídeo que mostra um homem sentado com uma tarja preta nos olhos comendo uma tigela de sopa com uma enorme colher de madeira, quando os caras com uma fantasia muito esquisita encarando e consolando o homem que não parava de chorar, se tornou um verdadeiro mistério. Esse suposto vídeo da Deep Web Pode-se tratar de um experimento doentio com seres humanos para testar os limites daquele homem. Para alguns internautas, o seu estado de espírito diz respeito às situações anteriores a qual ele fora submetido. E agora estaria ali cabisbaixo se alimentando. No final, a criatura corre na direção do pobre coitado e o vídeo se encerra. O fim deste homem cabe à sua imaginação. Eu só espero que não tenha sido de forma muito dolorosa. O vídeo seguir traz uma cena um tanto incomum. Um homem estava dirigindo por uma estrada escura no México. Em instantes vai aparecer uma mulher de branco em seu caminho. Na verdade, a entidade parece ter resolvido inovar com uma roupa mais sensual e na cor vermelha. Provavelmente para chamar mais a atenção da vítima. Claro que não podemos afirmar que é uma entidade. Pode ser apenas uma mulher com problemas espirituais atentando contra a própria vida no meio da rua. Mas e você? O que faria se visse uma mulher de vermelho no seu caminho? Nosso próximo vídeo foi publicado por um canal que investiga fenômenos inexplicáveis captados no Google Maps. Nessas imagens vemos uma igreja misteriosa encontrada na república tcheca. A igreja havia sido abandonada Após vários incêndios incomuns, ela havia caído no esquecimento até ser ocupada por fantasmas. Pelo menos é o que parece, pois claramente não há nada visível debaixo desses véus. O vídeo a seguir pode te causar desconforto e insônia. Agora vocês verão uma das melhores imagens da aparição da mulher de branco. Repare que ela está vestido de noiva e com o rosto todo pálido como de alguém cuja alma já foi retirada do corpo. Se tem vestido de noiva, pode ser ela, sim, ela mesma, a chorona. O vídeo que se segue foi registrado na Califórnia por uma micro câmera de porta. Nas imagens vimos uma figura assustadora sobre o gramado do quintal de uma casa. Parece um palhaço. Em seguida, o sujeito se aproximou e ficou à espreita da residência com balões nas mãos. Qual seria a intenção deste palhaço? Seria esta coisa horrível, um maníaco em busca de criancinhas? E você, abriria a porta de sua casa para uma figura dessas? Este vídeo foi gravado nos anos 80 numa época em que nem se ouvia falar em drones, nas imagens enquanto uma pessoa filmava a linda paisagem do Rio de Janeiro, acabou flagrando acidentalmente um disco voador, seria isso de fato uma nave extraterrestre, um balão, um pássaro, um avião desconhecido, deixe a sua opinião nos comentários. Agora vemos uma cena preocupante da atuação de Poltergeist. Nas imagens vemos alguma coisa invisível derrubando um carrinho de boneca. Talvez tenha sido apenas um aviso sobre o que o demônio pode fazer com a filha do casal. O nosso último vídeo foi postado por Ehabi Quasmeya. Na ocasião, ele estava explorando uma casa abandonada como de costume, quando acabou tendo uma das experiências mais assustadoras de sua vida. Enquanto explorava esta casa, ele começou a ouvir, nitidamente, uma voz ecoando pelos corredores. Sim, havia um homem na casa. Homem este que não parece ter se agradado de sua presença. Então ele simplesmente correu dizendo que queria pegar uma arma. Diante disso, e Rabi começou a repreendê-lo. O vídeo se encerrou e ele conseguiu escapar a tempo.